Aqui, eu tô na floresta, dentro do meu acampamento. Eu tenho também um erro, entendeu? Eu posso pegar os itens e os inimigos dos dois biomas. É... Vamos cortar a lenha com a mão? A gente vai dar uma acampada aqui. E vamos ver o que dá para fazer, né? E as missões dos sobreviventes. Vamos ver o que vai rolar. Preparar a, casa, a cabana. Agora chegou a hora da a gente fazer uma parada. Pega tudo de volta. E é o seguinte, ó. Vamos começar a organizar. Ah, a ferramenta... A bike, a gente vai botar o alfinete aqui, ó. Um alfinete. pega na ferramenta. Um alfinete, nesse bichinho aqui, um alfinete, na vodka, Bota um alfinete. Nesses panos aqui ó, é, é necessário de vez em quando você precisa deles, se você quebrar uma costela, tá ligado? Você vai precisar desses panos. Eu coloquei alfinete neles. Não sei. 10. É Pronto, agora eu coloquei água, Eu vou colocar aqui alfinete em 10. Só que a gente nem tem isso, tá? Eu tenho um pouca água aqui, mas eu sei preparar. Se eu fosse... Você que não sabe jogar... Tem que andar com bastante água. Bastante água mesmo. Não inventa de andar com pouca água não, senão você vai morrer. Você pode ver que eu, eu sei jogar e... Eu economizo muita coisa. Hum, panela, pelo menos uma também. Ah, esse aqui também eu vou marcar novamente. Esse aqui também. Atadura esterilis... esterilizada. Marca pelo menos umas 10 aqui. No alfinete. Lanterna. Cadê, cara? Respirador. Marca também. Uns dois, que esse aqui. Ele, ele, esse respirador ele quebra muito rápido. A mochila. Com certeza, só marcar no alfinete. Geralmente, as coisas que você tá equipado, elas não brocam, tá? Não precisa ficar muito preocupado, mas é bom você marcar. Tá bom, não precisa de mais nada, pelo menos... Uma faca agora, né? Botar pelo menos uma faca aqui. As munições também. As munições... Tá, agora chegou na, chegou na hora de revelar o porquê que eu tô fazendo isso. Guarda essa faca aqui também, faca de aço. Linha, sempre tem a linha também, cara. Se você não tiver linha e agulha e você se cortar, você tá fudido. Vou deixar aqui sem linhas. Um analgésico também, velho. Um analgésico, mesmo que você esteja fudido, ele faz você poder caminhar ainda. Pronto. Cigarros. 10 cigarros. E 10 desses carinha aqui também. Olha só. Estamos cheios de itens, né? Só que agora que a gente colocou no alfinete, só fica aqui os, os itens que a gente marcou. Pessoal, legal pra caramba isso Você que não sabe jogar Provavelmente não sabia Mas quem Tem pelo menos um pouquinho de De, de noção desse jogo Já sabe Bom ou, ou era pra saber né Comenta aí Se você Joga esse jogo Se você sabia dessa Dá pra você colocar alfinetes nas coisas Vou tomar uma. umas garrafas d'água e dormir agora. Um espectador na live. É o começo. Começo de nossa jornada aqui, né? É assim. A gente vai arrumar a cabeleira aqui. Cortar o cabelo quando tiver. 100 inscritos. <risos> Não, é demais, né? Não sei. Quanto que eu devo cortar o cabelo? Será? Hum. Vamos perver esse trigo aqui. Comer ele. Tá bom, agora a gente vai ver os mascotes. Ele tá com fome. Dá uma coisinha pra ele. E tá bom. Vamos logo na Vila Pesqueira. Vila Pesqueira. É procurar. Não. Entrar. Missões. Olha só, temos missões aqui. Descrua a toca. O garçom bateu no mapa pendurado atrás dele. Muitas criaturas perigosas já, se transformaram, já transformaram essa zona em território de acasalamento. Descrua a toca deles. Será que é perigoso pra gente? Eu não, eu não sei, velho. A gente tá fraco ainda. Pegou uma mensagem urgente. Uma unidade da nossa base precisa de reforços. Para ajudar. Ah, caçada. Acabei de receber um pedido de carne, o que acho na caçada? 10 carne cruas a gente precisa. quando o depósito. Pegue essa caixa, você está vendo essa cruz no mapa? Enterra a caixa aqui e nem pense em abrir, hein, entendido? Ok. Encomenda. Hum, vamos precisar de 10 orelhas de viado. Ok. Vamos ver logo essas missões aqui, peraí. Hum, tá longinho, hein? Tá meio longe isso aqui. É... Vamos primeiro nessa. Essa aqui que tá mais perto. Vamos ver o que tá acontecendo aqui. Por que que a gente tá andando devagar? Nossa, tá muito lento. Muito lento mesmo, cara. Que isso. Vamos aqui. Se, se tiver difícil a gente vai ter que fugir, tá? Se tiver difícil a gente vai ter que meter o pé. Cheguei ao local e após alguns minutos uma matilha de lobos avançou contra mim. Lobos. Matilha de lobos. Lobo é pesado, hein? Não sei se vai dar pra nós não. Dois lobos, acho que dá. vou ficar parado, vou ver no que vai dar isso aqui, o que eu vou fazer, eu vou ativar logo esse esse carinha aqui, mano, eu vou sair de perto aqui, cara, eu vou trazer também o corvo pra cá. Esse lobo que já tomou um pouco de dano. O que, que eu vou fazer? Eu vou encostar nele. Eu vou bater logo com a clava. Ele me mordeu. Quanto de dano ele vai tomar? Ele tá tomando 15 de dano. Ou seja... Ele não vai morrer. Ele não vai morrer, cara. Eu vou ter que bater nele de novo. Pronto. Encerra o turno. É... Foi mais de boa do que eu, eu pensei que, que a gente poderia morrer aqui, tá? Sério mesmo, eu pensei que a gente ia morrer. Mas não vamos morrer, não. Olha só, esse lobo ali, ele tá, ele tá na, na bosta agora. Vou te mostrar o porquê. Ele caiu numa cobra, ele tá sendo envenenado. E agora vai ter o cogumelo. Eu vou deixar o corvo ali, onde ele tá. Ok. Vamos encostar nesse lobo agora e matar ele. Eita, porra. Er errou. Ele esquivou. Matamos o lobo. Por consequência, a gente já vai conseguir a carne. Eu acho que a gente vai conseguir a carne. Ah, não. Não, não conseguimos toda a carne. Pegamos só cinco. É, vamos comer isso aqui? Não. Não. O que, que eu posso comer agora, cara? Como essa merda aqui mesmo? Né? Eu vacilei, eu não trouxe nada. Vamos nessa outra missão aqui. Fui até lá o mais rápido que pude. E a situação não era boa. Os bandidos já haviam invadido o acampamento. Invasão de bandidos, caralho. Tomara que sejam fracos. São três. Três bandidos. E agora? Esse aqui tá armado com a pistola. Esse outro aqui com a pistola. É, o um negócio não, não é bom, não, viu? Eu vou. Eu vou me afastar. E vou ver o que vai acontecer. Eu vou tirar esse caninho também daqui. Vamos ver. Tomou um tiro. Deu um tiro quase matou. Deu um tiro quase matou. Caramba, velho. Tá legal que não, viu pra nós. A boca aqui tá quente. Deixa eu ver. Ai que merda. Olha só que merda, cara. Que merda, cara. Tomamos no cu aqui. Vamos bater nesse cara aqui. Um corro. Temos um pouquinho de dano nele. Não, por que ele não atirou, velho? Ah, não. Que retardado, era para ele ter atirado. O cara é burro, mano, que burro. Agora bate isso aqui. Ele vai morrer agora? Deixa eu ver. Não. Ele não vai morrer. Mas eu vou sair de perto. Esses caras aqui são perigosos, tá? Eles são perigosos. São de pistola. E aquela pistola dá um dano miserável. 20 a 50. Olha só. Eu vou sair de perto. E eu vou chamar o corvo também pra cá. Posso bater nesse cara. Batemos nesse, vou tirar o Corvo de perto também. Hum... Eu vou continuar parado nesse mesmo lugar. O que, é que eu faço agora, cara? O que, é que eu faço? O que, é que eu faço? O que, é que eu faço? Eu vou encerrar o turno, eu vou trazer o Corvo pra cá, vou bater nele e vou colocar ele aqui nessa esquina. Tamo safe. Boa, caralho. Tá no lugar que eu queria. Olha só o que a gente vai fazer agora. Ah, não. Não acertamos o cara que tá lá atrás. Só tem um alcance de um quadrado essa arma, velho. Que arma... Que arma desgraçada. Agora a gente vai tomar no cu agora. Vamos bater nele. Vamos ver. Tomara que ele atire no corvo. Atirou no corvo. Ai, que... Sorte, velho. Sorte não, cara. É tudo friamente calculado, tá? É tudo friamente calculado. Vamos chamar o corvo pra cá. E vamos bater nele. Atirou no corvo de novo. Ih, ele veio direto pra mim, velho. Isso deu. Bate. Vai morrer agora. Ele perde 10. O corvo dá a quantidade? De dano. Vamos matar esse cara logo, né? Mata esse cara logo. Pelo amor de Deus. j 99 Valeu aí, cara, pelo. por seguir. Eu ainda não, não configurei o, o aviso. Você já jogou esse jogo? Como é que você tá? O que você manda de novo aí pra gente? Vamos usar o kit médico nos caras, né? ajudamos eles. Eles lutaram aí com, com a gente nessa batalha, morreram infelizmente, mas a gente continuou vivo. Vou pegar esses itens todos. Vamos ver cadê a... as missões. Onde o depósito, onde é que tá? Lá na puta que pariu, 40km de distância. Esforço. Vila Pesqueira concluída. Encomenda. Hum. Só tem essa missão agora para fazer, o resto a gente faz no caminho. É, demora um ano agora para a gente chegar lá, mas tem que ser feito. Estamos aqui em Olonites, na Vila Pesqueira. Tudo correndo bem, não morremos, não nos ferimos. Encontrou um local no mapa. Certamente dará um bom esconderijo. Bora cavar com a pá. Ouvi um barulho suspeito e, prestando muita atenção, percebi que o farfalhar vinha dos arbustos. Que bom que consegui esconder o depósito a tempo. Podemos nos esconder ou averiguar o arbusto. Vamos esconder, cara. Depois de alguns minutos, vi uma pessoa saindo do mato com um cachorro na coleira. Podemos jogar uma granada, só que eu não. eu deixei minha granada no acampamento. Que merda. Saltar do esconderijo e atacar. Cara, por que, que a gente vai atacar, velho? O cara tá com um cachorro. Eu só tô com um corvo. Meu corvo vai fazer o que nesse cachorro dele? Porra nenhuma. Olha só. Ah! Ah, o cachorro tá sozinho. Falou que era um cara e um cachorro. Ah, beleza. Você tá dizendo que é um cara e um cachorro. Bom. Metei a flechada nele. Mais um. Morreu. Conseguimos mais um pouquinho de carne. Cuidei dos inimigos. Agora eu preciso sair daqui logo. Antes que mais alguém me encontre. Vou abater esse cachorro aqui, né? Vou pegar uma carnezinha de cachorro. Carne e ossos. Porra, velho. Vou ter que alimentar esse, esse carinha aqui. Mais um pouco. Tá bom. Já dá pra ele me ajudar agora. Agora a gente vai voltar pra acampamento. É uma vida de vai pra lá e vai pra cá. <risos> Parar aqui no acampamento um pouco. A gente tem que pegar agora as orelhas de viado. É, vai durar 38 horas. Ok. Agora a gente procura. Hum. Orelha de viado, achamos. Falta 6. Mais uma. Falta uma só, cara. Vou fumar um cigarro aqui. Pronto. Agora a gente procura mais um pouco. Fechamos as orelhas de viado. Só que também a gente precisa de mais carne ainda. Espera um... Procurar aqui um animal. Não. Olha O cogumelo é bom, tá? Dá pra comer ele. Ele abaixa a radiação também. Só que se você comer ele cru, você pode passar mal se você não tiver habilidade de dieta crua. Você precisa ter habilidade de dieta crua para poder comer aquele cogumelo. Mas no meu caso aqui, eu faço isso aqui. Você chega nele aqui, acende a fogueira, frita. Ele mata 25 da sua fome, e graça. Bebemos nossa última garrafa d'água. Vamos dar uma dormida aqui também. Agora a gente tem que procurar água É inevitável isso Porra, gente... Não foi tiro, tá? Foi só fogos Isso a gente não procurar água A gente vai morrer de sede Mas primeiro vamos pegar aqui é... Carne crua, que a gente precisa de carne pura a missão nessa essa madeira aqui também Não tá aparecendo nenhum animal, cara Eu acho que é por causa da nossa fogueira, tá? Vamos apagar isso aqui procurar um acampamento abandonado tem algumas cabanas esfarrapadas e objetos espalhados por toda parte vamos coletar conseguimos uma mochila lata e carne enlatada qual foi liu liu j99 tá com vergonha porra fala aí no chat tá presente Pegamos um ovo. Mais um ovo. Cara, eu não quero ovo. Eu quero achar um bicho pra matar. Ah, não, velho. Aí me fode. Não dá pra... Ah, aqui, mano. Eu... Burro, velho. Eu botei procurar, mas tem a opção de caçar. Muito, muito burro, velho. Muito burro, muito burro. Muito burro. Eu ia ficar a vida inteira ali, velho, sem, sem achar bicho. Isso aqui é uma mina. Olha o que, que eu vou fazer com esse cara, velho. Ó, uma coisa legal também. Ó. Esse montinho de... parece um, uma toca, né? Aqui dentro tem um urso. Se você bater, sai um urso de dentro dela. Mas lógico que eu não vou bater no urso, né? Aqui, eu Dá até pra interagir. Se eu bater aqui, eu tô fodido que eu não consigo matar o urso, não. O lobo tá chegando. A gente sai de perto, mais um pouquinho. É, eu vou trazer o corvo também, pra ele não, não desviar pro corvo. Eu quero que ele venha pra cá. Isso aqui é uma mina, tá? O que a gente faz? A gente ativa na mina. Explode. E agora a gente encosta nele aqui. E senta a porrada. Matamos. Só encerrar o turno ele vai sangrar e vai morrer. Pronto, morto. Cadê o nosso Lubin? Aqui agora a gente abate. Cata as carnes. E vamos para a missão. Missão concluída. Subimos de nível. Liberamos aqui a, a bike com carrinho o Respirador Improvisado e Carvão Ativado. O que, que a gente vai fazer agora? Eu vou pegar aqui... Porra, podemos envenenar a besta, velho. Caramba. Eu vou pegar isso aqui, depois eu pego o do cigarro. O que, que eu posso fazer aqui também? Eu posso pegar água. Eu vou pegar aqui essa água suja. Galera no chat do jogo também falando um monte de... de besteira. Galera falando de pick blinders, velho. <risos> Doideira, velho. Tá bom. É... Entrar, encontrar uma pessoa. Temos aqui o cliente. O cliente se envolveu em uma discussão acirrada com o um comerciante e ainda não me viu. o cliente assinou a cabeça, satisfeito. E então, deu tudo certo? Bora entregar aqui os spoilers para ele. Tem aqui o barqueiro. O barqueiro estava fazendo sopa de peixe numa cuba grande quando me viu. Ele assinou com a cabeça. E então, encontrou o que procurava em Mosque. Não, eu quero saber o que houve. Com quem começou a guerra, o que está por trás da epidemia. Sopa? O barqueiro sorriu. Não precisa fazer tanto alarde. Ouvi falar de um instituto científico onde deviam estar trabalhando naquele vírus. Mas é perigoso. Radiação, mutantes, pessoas. Você não deveria pisar nessas partes. Onde fica esse instituto? Você não para. Eu já disse, é perigoso e você não está pronto. Fique aqui mais um pouco e aprimore suas habilidades primeiro. Ajude os moradores, realize algumas tarefas no bar. Venda uns produtos, converse com capaz. Depois, quando tudo estiver pronto, volte e eu conto tudo. Porra, velho, o cara vai fazer a gente passar tempo aqui mesmo, velho. Só queria seguir viagem. O chefe da guarda estava me esperando no escritório. E aí, como foi? Nós os esmagamos. Que nada, seus homens morreram tudo, só eu, que, só eu que sobrevivo. Nunca duvidei de você. Aceite isso. O chefe da guarda me entregou uma recompensa por ajudar. Beleza. Tomando um café aqui, né? Hum. Tá, o que a gente tem que fazer? Teremos a nova missão em 40 minutos. 4 horas até recarregar todas as missões. Que bosta. Mercador. A gente que compra. É, isso aqui é comprado, ó. Comprador, hum, isso aqui é o que a gente tem pra vender. Não, eu posso vender esse couro aqui. O couro eu vendo. Tá, especialista. A gente pode aprimorar esta merda. A gente precisa de chumbo, sucata, prego. Eu acho que eu tenho tudo isso menos a sucata. Fácil de conseguir. E aqui a gente pode comprar coisas, olha só. Tem até uma vara de pescar resistente e um mosquete. Será que dá pra comprar bala? Esse mosquete ele usa bala de chumbo. Não essa bala de chumbo a gente faz. E ele também conserta os nossos itens pelos. Pela moeda da.. Pela moeda da. da vila. Legal. Vamos sair. Cadê? Cadê onde é que sai o um xizinho aqui? Pronto. Olha no chão. A gente catou a água. Catamos a água. Voltar para acampamento. Fazer uma fogueirinha, né? Vamos purificar nossa água pra não morrer de sede. E. Nosso filtro quebrou. Tem que fazer mais. para fazer um para ficar mais. 20 garrafas d'água, mais aquelas 6. Subimos de nível de novo? Olha só. Ok, dá pra pegar o de besta, eu vou pegar. Tem a durabilidade da máscara de gás, mas isso aqui eu vou pegar depois. Dá para fazer isso aqui, quer ver? Ah, não, não. Cobras. Três cobras. É legal. Tiro isso aqui, coloca aqui. aqui. Ah, eu venho aqui, não. Eu venho para cá. Encerro o turno. Eu trago o curvo aqui para ativar o o cogumelo. As cobras vão vir direto pro cogumelo, tá vendo? Uma, duas, três. Vão morrer todas agora. Vamos torcer pelas elas morrerem, né? Ah, não. Nem mordeu, cara. Duas vão morrer. Pronto. Ih, não morreram. Estão vivos ainda. Caralho, me dei mal, velho. Tá bom. Não dá nada não. Agora eu mato essa. E o povo mata outra. Mas a ideia foi boa, cara. Se tivesse dado certo. Só não, só não foi boa porque deu errado. Lógica boa essa. Tomara que a gente pega veneno, é isso que eu queria, tá quer vendo? Conseguimos o veneno? Conseguimos o veneno. Vamos alimentar o covo. Dá uma carninha de cobra pra ele. Cara, que bicho que come, velho. Vai comer a comida toda. Ah, agora eu não consigo mais fazer nada que eu tô com, com sono. Começo um ensopado Não vou dormir agora não, tem coisa para fazer. Vou terminar de alimentar esse bicho. a carne de cobra pra ele. Pronto. Por que eu tenho liberado aqui? Hum, sinceramente, não quero fazer nada disso. Então, a gente vai dormir. Descansamos. Tudo. Nada. Agora a gente tem que fazer alguma coisa pra comer.